Jackson é real e foi produzida há mais de mil anos antes de Cristo. Bebê zumbi em carrinho ambulante aterroriza uma cidade. Jovens enfrentam uma entidade no motel abandonado. Um encontro com uma estranha entidade juvenil e muito mais. Nós antes já vai deixando o like pro YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu Celular. Aqui temos o caso do jovem que não consegue dormir há três dias, pois em todas as noites tem sido atormentado por entidades malignas. É porque se escutam ruídos, como se algo rechinando. Eu sozinha Escucha o que é es este lado, onde é hola Olá a Llave O oh. oh. oh. Me estão apagando a luz, que pedo Que pedo? Sim, sí, é es esta Estou justamente na pista aberta, não sei por que está aberto. cheio, vou parar Ui! Um forte ruído vindo da torneira. Detalhe, isso nunca aconteceu. Que pedo com esse ruído foi disto. Esse ruído ali é estou. Seria apenas alguns defeitos pela casa ou manifestações paranormais. No vídeo a seguir vemos o que muitos afirmam ser um encontro com um jovem demônio, mas na verdade é uma figura conhecida como Toyu. O Toyu é uma criança morta-viva do folclore indonésio e malaio. Aparece na mitologia do sudeste asiático e é invocado como ajudante pelos xamãs por meio da magia negra. A criatura é usada para roubar as riquezas das pessoas. A descrição da criatura realmente bate com o que vemos não parecendo diferente de uma criança quase nua. As representações modernas geralmente são uma aparência de Gubin com pele verde ou cinza, orelhas pontudas e olhos nublados. See you next time. Entre os muitos objetos conservados no Museu de História Natural de Chicago, um busto egípcio de mil anos chama a atenção. Se trata de uma figura de calcário com olhos proeminentes e rosto bem característico que se assemelha muito a um aclamado cantor pop Michael Jackson. Oficiais da instituição disseram que as pessoas vêm de todos os países para ver a estátua e comparar sua semelhança com o rei do pop. O artefato curioso foi retirado do Cairo no final do século XIX, sendo exibido no Museu de Chicago a partir de 1988. Detalhes sobre sua origem são escassos, mas sabe-se que ele foi produzido no período do Novo Reino, que durou de 1550 a.C. a 1050 a.C. Portanto, sua criação se deu durante o reinado de Tutankhamon ou de Ramsés II. Isso acaba levantando a teoria de que o rei do pop não teria morrido, mas sim viajado no tempo, retornando ao passado do antigo Egito. Seria esta a prova cabal desta estranha teoria? No vídeo que se segue, uma menina foi com dois meninos a um motel abandonado. E o que esses jovens foram fazer lá te causará espanto. O <risos> eu Sim, mano. um cara de copia. Que parada era essa? Que era essa aqui? Eles foram atrás de um demônio que tem por nome Aberração. Pega gente, então! Será é que é ele ou não? Eu acho que é, cara. Ai, meu Deus. É ele mesmo, cara. Será, cara? Parece muito, cara. O Que foi? Vira lá. Olha lá, chefe. É grande demais, cara. É maior que a outra, cara. Eu acho cara. é mesmo, Alan. É grande que a barra tamanho dessa parede, cara. lá. Olha a cabeça dele, cara. Olha a cabeça fica dele. Fica aí, fica aí. Olha a cabeça dele, Cadê? Você tá usando esgoto, cara? Eu tô querendo, cara. ele tem um buraco da tá privada, tá ligado? Será que tá passando por ali? Lá, lá, lá, lá, lá, lá. Filma isso, filma isso. Cuidado, tá filmando, cara. Tá filmando, mano. Tá filmando? Tá. E agora? Não sei, cara. Cuidado. Cuidado, mano. Vivendo. Porque se eu não correr, tu não fica na frente, não. Feito, não. Isso. Deixa eu ver, deixa eu ver. Abaixo. Eu jurar que era alguém puxando o cabelo dela, cara. Aí. Eita! Meu Deus! Lá está ele com seu rosto desfigurado, sedento por sangue. Aí, meu Deus do céu! Eu disse, cara. Eu disse! Não alguma coisa para jogar ali, não alguma coisa para jogar ali, alguma coisa para jogar alguma coisa para jogar, Segundo rumores, ele teria sido localizado no local há mais de uma semana. A lenda conta que ele seria uma espécie de criatura do inferno híbrida de anjo com dragão que teria sido gerado com uma deficiência bizarra. Imagine a seguinte cena, você está lá tranquilamente andando pelas ruas de uma cidade, quando de repente, você vê um carrinho abandonado com um bebê chorando muito. Já com um sentimento de revolta com a mãe que teria feito isso com a pobre inocente alma, você se aproxima para prestar socorro, mas bate de frente com isso. zumbi. Confesso que não sei qual seria a minha reação, mas se fosse durante a noite, eu iria correr para bem longe. O bebê parece um morto vivo e demonstra poder de movimentar o próprio carrinho. Inicialmente os pedestres ficaram apavorados com a cena. E você, o que faria se visse algo semelhante? Imagine você dando luz a essa coisa. Você mulher, o que faria com seu bebê se ele viesse assim? anda de elevador no prédio onde reside, no clube ou no trabalho, sem se dar conta de que falhas podem acontecer e a qualquer momento resultar num desastre de resultado fatal e irreversível. É justamente o que ocorreu no caso a seguir. Nas imagens, vemos um homem usando o elevador o então mesmo que ele pegava todos os dias e já estava acostumado, quando de repente algo saiu do controle. Ele simplesmente não parava de subir, mesmo quando estava programado para parar. A porta abriu e o homem pôde ver a velocidade com que o elevador ia subindo, como se a qualquer momento fosse atravessar o teto. Sim, foi uma falha técnica. Eu não quero assustar ninguém, mas da mesma forma que subiu enlouquecidamente, ele também poderia descer em queda livre com você e todos os seus amigos dentro. Mas fique tranquilo que do chão não passa.